Os frontões ele já vem no tamanho das pedras Então como aquela peça ela é mais baixa do que essa Aquele frontão é mais alto Esse frontão e esse é mais, Ele é mais baixo porque ele tem que seguir A altura de cima daquele lá ó, Essa cava que a gente fez no revestimento Que da via veio aqui ó, Já foi para embutir a pedra E para embutir Está vendo a cava? Ela, ela cabe certinho aqui ó. Ali agora é só Mandar a massa Compactar só mandar a massa ali no fundo, agora compactar, tá pronto. Aquela cava que ele está fazendo ali vai ali. Ó. A marmoraria manda a cava em cima, mas na lateral não. A gente sempre tem que fazer manualmente. Pra poder dar o mesmo encaixe que deu na pedra embaixo. Para ela poder dormir mesmo, para poder dar uma, um bom acabamento.